Qual é o seu nome? Marco Aurélio Quantos anos você tem? 26 você tem irmãos? Tenho três, um morreu por causa das drogas Sua família já tem problema de saúde? Só eu Você mora com a sua família? Eu moro com minha mulher e meu, meu, meu filho Quantos filhos você tem? Só um eles vêm te visitar? Bem. Você trabalha para quem? Para Jesus Cristo. Como é seu dia a dia com a família? Bem, graças a Deus. Com quem você se dá melhor? Com todos. Você tem conflito com a família? Não. Algum momento você teve que sair de casa? Sim Por quê? Porque eu roubei é o dinheiro do meu padrasto <risos> Você pensa em sair de casa? Não Você ama sua família? Amo Você bebe? bebia? Sua família gostava? Não. <risos> Quero deixar uma mensagem para você que usa droga. vídeo. Em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que caem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquilo vermelho virou, né?